Mariane, obrigado pelos nove meses de... Ah, que que é isso, mano? Não, eu não vou poder mais marcar a sup, velho. Eu vou cair toda sup, velho. Não, agora eu vou de cena e eu não tô nem aí, mano Não, aqui agora é cena e eu não tô nem aí, velho. Que isso, mano Aí o topside inteiro vai estar tá uma carniça, mano Magro Nossa senhora, galera Mostrar a cena aqui pro cara Tomamos Lucianami na boca, hein, mano? É isso, hein? Não sei se eu tô me sentindo campeão, mano. E aí? Bom dia, Marquinhos. Manda um sorriso para mim que é próximo a sua 100%. <risos> um sorriso? O sorriso tá até sem graça, né, galera? Tá até sem graça o sorriso, hein? Tô começando a achar que eu não sou capaz, é hein, Marquinhos, galera? Eu o que seu lindo Kenny Flower. Ô, oh, Vieno, como é que faz, hein? É agora, é agora, é agora, é agora Focado, mano, mesma fita do jogo passado Focado, eu vou fazer Meu melhor, mano Ó oh. Calma, Catarina, você vai na frente fazer o quê? Lancei o aluno sim Para já dar aquela animada 40 de gold na frente deles, galera Vambora Guerreiro deu até a win, né, mano Vambora, vambora, vambora É agora, galera, é agora Bora, Draven, bora, Draven, bora, Draven Vamos, vamos, anima, anima Onde o Jarvan startou Startou sem lixo, ele, hein, véi Nível 2 é de... nosso Pressão é nossa Só que aí o Jarvan vai gankar aqui, hein, mano <cười> Mas não pode tomar esse gank, velho. E nós não temos Ward, um fodeu, nem o Draven Que merda Gostei do que eu tô vendo, da Kindred Jarva tá lá na jungle dele Também, sussa Bom trade side, tá? Bora que é nosso, galera Bora que é nosso Toma cura Bate na torre Ai, se tô folgado, hein, mano. Batendo bastante na torre, velho. É, F, vem em cena, pôr no um pressão em Lucianami, tá? Vamos pegar a barricada, fião. Flashou por quê, bebê? Tá em choque? Cadê a Kindred, velho? Fazer aranguejo, né? Trolei. My bad. Achei que eu Eu vi a Kindred no minimapa, eu ia baitar pra ela. Mas ele tava fazendo aronguejo, velho. Faltou eu olhar, né? Nós vai morrer aqui, velho. O Jarva tá vindo. Tem que puxar rápido, velho. Puxa muito rápido isso aqui e vamos base. Véio. Nossa, morreu, velho. Que isso, cara. Pelo menos não morreu, velho. Valeu. Mandar um valeu só pra gente ser grato, né? Não foi da forma que nós queríamos, mas tá tudo bem, mano. Isso aqui, duas potes. Cura, cura, cura. Tá lá em cima. Só flashar? Não tem. Tomou stun? Morreu. De boa. Mid tá ok. Deu o B. Wave o vai ficar boa pra nós. É isso, hein? Ai, galera. Só frisa. Acho que o Draven deve saber disso, né? Ele é inteligente. Boa, garoto. Agora segura a wave. Por que frisar agora? Ué, o que, que tá acontecendo com os caras que a gente frisa na wave? A posição fica desconfortável pra eles farmar e eles estão perdendo o minion. Fragou? Não é camp top esse game, hein, mano? Olha lá. Calma, Draven, calma, Draven. Nossa senhora, o cara é brabo. Jogamos bem, velho. Mano, como é que a gente não consegue vir matar esse cara, velho? Bote com nós, velho. Não sem flash, pô. Era pra esses caras ter morrido já, mó cota, velho. Alinhei, mano. Só faltou o Draven pegar aqui, ó, tá ligado? Mas dei o dano necessário, deixei os caras mijados. É isso, estacamos o Wave naquela hora, porque a gente frisou e eles vão perder a Wave toda. E nós ainda pegamos a barricada. Melhor que isso aqui não tá tendo não, velho. Maravilha, hein, galera? Maravilha, mano. Que bênção, velho. E o Jarvanzão morreu aquela hora no top ainda, pro Jayção. Jayção pica. Bora. Agora tem um daninho legal. Vamos, paizão. Ó, oh, mais uma. Ai. Tá com cara de que a Catarina não vai matar. Matou. Ah, tá. Também que ele tinha ignite, né? Rapaz, falar pra você que esse vídeo tá só o suquinho. Se o sede chegou até aqui, cometa aí embaixo. Suco. Eu acho que eu vou guardar o sapo ali, hein, mano. Calma, Luciano. Eu te deixei sozinho, paizão. Uma cuidado, hein. De boquinha pra você, paizão Curar pra poder pegar a alma no cara E ele morrer nos jogos mortais Toma esse Q pra base Valeu, Dambos, obrigado pelo sub-gift Viu, meu lindo? Flash da Nami Bot abismo, tá? Infelizmente, galera, o Draven não pegou A kill, véi Olha a wave do bot, tropa Nice, peguei a alminha Olha que delícia jogar de cena. Pois é, mano. O championzinho que tá na vibe aqui do guerreiro. Mano, olha a diferença de farm no bot, velho. Imagina acontecer de vir pegar uma kill. O ouro que esse cara não vai ter, velho. Mostrar pra ele que eu sei que ele tá aqui. Fala, Marquinhos. Estou Fala. sumido, mas o Prime é sempre Prolei. seu menor que três. Manda aquela rosinha me chama de folgadinho. Um segundo, velho. Vai pra base. Valeu, Ebaia seu folgado. Obrigado pelos oito meses, viu? E aí, nós continua? Não, como é que é o mistério aqui? Bate na torre no talento Draymon pegou 770 de ouro, galera Caralho, quase 1k, um velho. Porra é essa Sem over, mano Sai adulto, tá ligado Não trola Posso tomar um R aqui, tem que ficar ligado Safe, recal clean, intenzão clean também na bag. Vou pra cá agora, ó, mano. Dá uma atenção pra aquele parceiro ali. Vamos nessa. Ó o Draven, hein, mano. Vamos ver se ele vai fechar um item à vista ali, velho. Picareta tá indo pro Gumi agora, né? Botinha de ataque speed. Quem que defende o bot? Hum, Jay Sola. Cuidado, Irelia. Cuidado, bebê. Cuidado, bebê. Playlist dos campeões, viu, galera? Essa aqui. Acho que era pra botar lá no mid esse pá. Nice. Tô sendo folgado só, velho. Full folgado essa cena, mano. Ando pra frente que os caras devem ficar até com agonia, mano. Beleza. Toma esse dano pra ficar amigo Fiquei sem, mano, pra dar R, infelizmente, na hora não salvava ele, talvez... Ele tá ainda flashou, tá tudo mesmo. bem, né? Mais uma torre na mão do Draivão da massa OTP Ricardo forte Mano, Ricardo é nome de monodraven Né mano, mó brisa Beleza a... Catarina fez o favor de dar kill Pra bot lane, né mano Vambora Denis é nome de mono o Mal cai Aqui não, Dreivão Aqui não, parça Presta atenção no que você tá fazendo, mano Dreivão não, né? Lucianzão Presta atenção, rapaz Ó, o outro tentando roubar Nice, galera É isso, mano É isso Jogando de cena, dando dano, sendo folgado Vamos pra próxima, mano Não é difícil ganhar, mano, nesse jogo Não é, mano, é só fazer o básico, mano Faz o básico bem feito, né, mano? Honrar oh, o Dreivão, brabo Ó oh, Retorno sob denúncia Humilde, humilde Bora